Quer ter ganhos mensais, como se você tivesse um imóvel alugado? Eu te convido a aprender de forma simples e objetiva a investir no mercado de ações. No dia 24, 25 e 27 de outubro, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Eu vou te entregar o passo a passo para você começar a investir. Clique no link e inscreva-se.